Beleza? Se você ainda é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, assista o vídeo. Se você curtiu, deu joinha, se você não curtiu, deu deu joinha para baixo também, mas coloque aí nos comentários o que que você achou que a gente tem que melhorar. Beleza? Então fique aqui que eu vou trazer informações bombásticas, informações essas que talvez você já tenha percebido. Tá, e outras informações sobre o que publicaram hoje no blog do, do Playstation. Beleza? Então fique comigo, vambora! Então, galera, o que, que a gente tem aqui? Foi publicado hoje uh, no blog da Playstation, em nome de Jim Ryan, que é o presidente e CEO da Sony, da parte de entretenimento, né? Inclusive, abaixo dela tem toda a família Playstation. Uh, o título do post é o seguinte, você está convidado. Dois pontos. Um olhar sobre o futuro dos jogos no PlayStation 5. Exatamente, galera. Então vocês já viram aí a introdução, vocês estão vendo na realidade aí uh, esse mini trailer né, que anuncia o evento, que tem alguns closes do PlayStation, do controle do PlayStation 5, uh, com o horário e a data tal. Uh, o subtítulo é o seguinte: Junte-se a nós na quinta-feira, 4 de junho, às 13 horas, horário do Pacífico. A gente está, se não me engano, a 4 horas à frente do horário do Pacífico. Se eles estão anunciando uma hora lá, possivelmente isso aqui no horário de Brasília será 9 horas da manhã. E falando um pouco das palavras do presidente aí da Sony, o Jim Ryan. A cada geração do primeiro PlayStation ao PlayStation 4, almejamos mais alto e aumentamos ainda mais os limites para tentar oferecer melhores experiências para a nossa comunidade. Essa é a missão da marca Playstation há mais de 25 anos. Uma missão da qual eu faço parte quase desde o início. Existem poucas coisas tão empolgantes quanto o lançamento de um novo console. Cara, a gente tá esperando... Se vocês nem mostraram ainda, a gente já tá desse jeito. Uh, embora esse caminho para o lançamento tenha sido um pouco diferente, acredito até por conta do coronavírus, tudo que tá acontecendo, estamos sempre emocionados em trazer a você, conosco, em trazer você conosco nessa jornada para redefinir o futuro dos videogames. Compartilhamos as especificações técnicas e mostramos o novo controlador sem fio do AllSense. Mas o que é o lançamento sem jogos? Hum, legal. Eles já mostraram né, um trailer de um jogo, mostrando... Um... Na realidade, é um... não é nem um jogo, né? é, um... É, um... é quase uma demo ali sobre o poder gráfico que o playstation pode ter, playstation 5 pode ter e agora eles estão falando realmente de jogos continuando aqui, lembrando galera, vou deixar também o um link na descrição tá? uh, aí do, do, do, do post para vocês acompanharem uh, e por isso que estou animado em compartilhar que em breve daremos uma primeira olhada nos jogos que você estará jogando após o lançamento do playstation 5 nesse feriado Uh, quando a gente fala após o lançamento do Playstation 5, quer dizer, o Playstation 5 não vai vir sem jogo sem, sem jogo nenhum. Estranho. Deve ter algum jogo que vai ser lançado com console, mas hum, talvez eles, eles não vão apresentar nesse evento. tá? Pelo menos é o que eu estou entendendo aqui. Os jogos que chegam ao Playstation 5 representam os melhores do setor em estúdios inovadores que abrangem o mundo. Os estúdios maiores e menores, os mais novos e os mais estabelecidos têm trabalhado duro no desenvolvimento de jogos que mostrarão o, o potencial do Hardware. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente já pode esperar grandes lançamentos, grandes jogos, porque eles já estão trabalhando com as, as melhores produtoras. Aqui ah, eles ele não, não estão citando quais, mas vamos aguardar. Quem sabe nem né, alguma coisa da, da Naughty Dogs, um, um Chartered 5, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Uh, continuando aqui, essa vitrine digital, ou seja, esse showcase, esse evento, funcionará por pouco mais de uma hora de duração. Pela primeira vez, todos estaremos juntos virtualmente, experimentando a emoção juntos. A falta de eventos físicos nos deu uma incrível oportunidade de pensar de forma diferente e levá-lo nessa jornada conosco. E esse... Esperançosamente mais perto do que nunca Isso faz parte da nossa série de atualizações do Playstation 5 E com certeza, após esse evento da próxima semana Ainda teremos muito mais que compartilhar com vocês Então eu acredito que eles não vão apresentar o Playstation 5 Vão falar somente de jogos mesmo Eles não vão falar sobre os jogos que serão lançados junto com o Playstation 5 Pelo menos agora Eu acredito que o Playstation 5 deve vir com pelo menos uns dois, três jogos aí Já direto no lançamento Uh, aí, por fim, junte-se a nós no Twitch ou uh, no YouTube em 4 de junho, tal, na data ali que a gente já citou acima. Uh, legal. Espe espero que possamos deixá-los orgulhosos. Legal. Uh, galera, sensacional. Eu acho que a Sony está começando realmente a apresentar mais novidades sobre o console. Isso deixa a gente bastante empolgado eu realmente estou tô, tô muito entusiasmado com isso. Agora... Uh, Para mim, o um ponto alto, na realidade, o que chamou mais atenção foi esse vídeo apresentando o evento. Se vocês ouviram, se vocês não ouviram ainda, né, vocês devem ter visto o vídeo, mas escutem o som que aparece no vídeo, o som de fundo, né, dessa introdução. Ele lembra muito, é, não sei se vocês se recordam né, da abertura, logo quando você liga o console, né, o som de inicialização do Playstation 1, do Playstation 2, do Playstation 3, do 4, sempre tem um som, né, acho que só no Playstation 2 tem aquele, os, aqueles, aqueles cubos lá tal, e tal, agora todos os outros têm um, um som de iniciação, né, de inicialização, talvez, se eu estiver errado. E eu acredito e tenho quase certeza que o som que aparece de anúncio, né, desse mini trailer aí anunciando o evento da Sony, é o som de inicialização do Playstation 5. Ele tem muita similaridade, mas muita similaridade traz coisas das outras aberturas também. Então, notem, isso aqui era o que eu queria trazer para vocês, que realmente é uma novidade, que não foi publicado, mas sem dúvida alguma é, já está trazendo bastante coisas, já está trazendo elementos ali do Playstation 5. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, eu vou ficar por aqui. Nesse, novamente, se, você, se é a primeira vez de vocês aqui no canal, não deixem de se inscrever ative o sininho, coloque um like ou dislike se vocês curtiram ou não o vídeo mas coloque nos comentários também, é importante saber o que a gente tem, o que a gente pode fazer para melhorar espero que vocês tenham curtido bastante fique com Deus e valeu, fui tchau